Olá, olá, olá a todos! Eu sou o Pinguim, e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Pinguim, e aqui a gente fala sobre jogos indie e criatividade. Hoje estamos aqui para jogar Super Lucky Tale. Não, não uma versão new, é a versão original. Super Lucky Tale que eu vou estar jogando por via do Xbox Game Pass. Mas calma, eu sei que muitos de vocês estão esperando o primeiro vídeo de 2022, né? Você está esperando a grande coisa, o diário criativo. Então esse vídeo ainda está em produção. Sim, para vocês terem uma ideia, eu passei 4 dias escrevendo o roteiro, eu só estou terminando o roteiro agora, nem terminei ainda de fazer o roteiro desse vídeo, inclusive também a migração do meu quarto, né? que eu estou agora no quarto dos meus irmãos ainda e vou passar para o quarto novo. Eu ainda não terminei nenhuma parte dessa saga, né? vocês estão vendo aqui que eu estou com uma baguncinha aqui ainda, né? tá, tá tudo meio que se organizando, mas logo logo as coisas melhoram, então se você estava esperando por isso, aguarde mais um pouco. Mas a gente vai conversar bastante, eu quero mostrar pra vocês um pouco do jogo Super Lucky's Tale, o jogo da Playful, tá? No mascotinho da Playful, que é o Lux, tá? Que é um jogo muito da hora, mas eu vou contar mais sobre ele logo logo. Por agora, eu vou pedir para que você deixe o seu joinha e se inscreve no canal para receber mais notícias e mais jogos independentes e criatividade, tá bom? Então vamos lá, que hoje a gente vai ter bastante coisa pra conversar, então vamos direto para luck Tale. <música> Aqui ó, já está aqui na tela, configuradinho Olha lá ó Prestem atenção na música, essa música é maravilhosa É muito bom, tá? É muito bom Eu não vou pegar o, o novo jogo, porque eu já estou no meio de um jogo que eu estou agora pegando tudo aqui para eu poder fazer uma review bem da hora pra vocês Então eu estou jogando um pouco aí do Lucky's Tale Mais uma vez, pra quem, alguém, caso alguém ainda se pergunte, estou jogando por vídeo do Xbox Game Pass que eu estou assinando Então vamos lá Continuar a nossa saga aqui Do Lux, tá? Então, é um jogo da hora Vamos! Vamos! Ai jogo dublado Ai jogo dublado é outra coisa né amigos Jogo dublado em PTBR. Queria saber quem, quem é o o dublador do Lucky, mano. Ficou muito simpático. Opa, para receber notificação aqui do Xbox do Por ter jogado o jogo no PC, obrigado, Xbox. Vamos lá. Eu definitivamente eu sou eu fiquei muito fã de Lucky, tá? Eu zerei o New Lux Steel. Tô querendo platinar ele de boaça, quem sabe eu não tente aí moeda no ar tá bom ó, esse aqui é o um jogo de plataforma eu tô quase zerando, quer dizer, New Lux Day eu já zerei, eu tô querendo platinar ele né? mas aí eu resolvi primeiro jogar esse aqui, que esse jogo é muito bom então vocês estão vendo, a gente é essa raposa bem estilo Crash, então você tem a... você pode dar uma rabetada. eu posso entrar aqui na... no chão tá? Aqui o movimento de câmera ele é um pouquinho mais travado do que no New Lux Tale, a jogabilidade é um bem diferente, tem o Double Jump padrão, tá? O tutorial do jogo já começa assim mesmo, tá? É mais historinha que tem antes, eu posso dar a rabetada nas coisas tudo bem aqui porque aqui eu já completei todas as fases aqui dessa região, eu vou completar fases novas com vocês, eu não vou completar muito do início, porque eu já joguei, né? No final das contas só então vim aqui pegar um pouquinho das moedas pra mostrar um pouquinho do jogo. Esse aqui é o hub, tá? Um pouquinho do hub do jogo aqui pra vocês. Vocês estão vendo que tem várias fases. Tem ali o lugar que eu posso mudar a roupinha do meu pessoal. Não vou mudar agora, vou mudar daqui a pouco. Dá pra mostrar pra vocês, mas não vou mudar agora não. Aqui, ó. Posso pegar alguns Dima. Cara, muito bom. Vamos lá, ó. Curiosidade aí, ó, eu, eu ia gravar na verdade Tartarugas Ninja, mas eu falei, poxa, esse jogo, eu acho que vai ser muito mais legal eu trazer ele que É um jogo que eu, cara, eu já tô apaixonado por jogar esse jogo, a verdade é essa Eu, eu simplesmente já me apaixonei, Esses negócios aqui são fases bônus é, No caso aqui são de alguns puzzles, ou não, vou pegar Tem esse reloginho, que esse reloginho vai me dar moeda pra eu pegar em um determinado tempo tempo. Até... eu vou, hein Vou, vou. Até aí aqui, aí eu recebo a recompensa Que são essas moedas que servem pra eu poder comprar roupinhas Inclusive, tá? Porquinho Perigo Vocês estão vendo que dar totalmente em português do Brasil né? Então quem tiver o um Xbox em pé ou quiser comprar o jogo Cara Super recomendo O New Luxe é insanamente mais difícil do que o. New Lux Tale, que é, em tese, o remake dele Apesar de eu achar que é bem diferente Mas isso eu vou deixar pra review que eu vou fazer no New Lux Que eu já zerei Tô querendo zerar esse aqui justamente pra eu conseguir fazer Uma review mais aprofundada Né, mas... Cara, esse jogo aqui é maravilhoso, tá? Não... não tenho o que reclamar Vamos lá, agora eu vou pro mundo Que é onde eu tô, que é a Vila Vegetal eu já passei pelo... Castelo Celeste, agora eu tô na Vila Vegetal Não terminei canal do feriado E nem Sustópolis Então vamos para a Vila Vegetal Tá, tá todo traduzido Tá te lindo tá, o jogo, Quem tem dublagem mesmo é o Lux não, não tem dos outros personagens Ele é um jogo bem divertido Vocês estão vendo, ele é um plataforma tradicionalzão Tá, bem padrãozinho Bem de boa tá, Não tem praticamente nenhuma inovação Nenhuma coisa do gênero então se você quer um jogo padrão, assim, de plataforma, excelente. E o New Luxe Tale, principalmente, o Luxe Tale nem tanto. Mas o New Luxe Tale, é... ele tem muito uma pegada para novato. Então se você tem aquele seu primo, aquela criança pequena no geral, que você quer recomendar um jogo pra ele. Ele não sabe jogar muito bem um, um videogame, ele, você quer colocar ele para iniciar no mundo do jogo. Cara, o New Luxe Tale pra mim é o melhor jogo de todos os tempos que você pode mandar pra ele. Porque ele é muito fácil no Lux Tail, ele tem um level design muito perfeitinho. Tá bom. Vamos! Vamos! Vamos! Ah, é muito gostoso! Nossa, aqui trava é um trapinho, beleza. Eu tô gravando, né? Como vai para Bem-vinda pela bem vegetal e outros miocos e... Que de Júlia, É uma história triste Aquela é uma cidade pacífica até 10 veículos, Com as dimensões maruletas Aquela é cidade é seu agente de destruição está acabando com nossas plantações Nos contou com o sistema de raiva só de falar nisso Por favor, salve nossa colheita Para aquela enxerida da tese E as férias mecânicas infernais dela Tá bom Bora Oxi Bugou a fala, tá bom Ligou não. <risos> tudo bem. Esse jogo aqui foi feito na Unity. Esse é o primeiro bug, tá? Que eu vejo no jogo todo. Eu não.. Eu não peguei bugs durante a minha jogatina toda. Eu tô, eu tô achando até estranho. Travamento tá tendo nesse jogo aqui. Não, não tem muito no New. Mas tudo bem. Mano. O New Lux, ele é perfeito pra quem. Nunca jogou videogame antes na vida, tá ligado? E... Esse aqui não Esse aqui é realmente pra quem já jogou alguma coisa Né? Que se você já jogou videogame, se você gosta de um jogo de plataforma Você vai gostar desse jogo aqui Esse jogo é muito bom, tá? Ele pode parecer ter uma cara de Mario 64 Mas não é uma cara Mario 64 Essa fase eu não desbloqueei ainda Normalmente a próxima Não duvido. É... Mas não, ele, era, ele é muito mais a cara de um Crash Bandicoot do que um, um... um Sonic Adventure Pode ser um Sonic Adventure 1, pelo menos Mas ele é ele é um jogo fantástico, tá? Assim, não não tem o que reclamar dele Cara, é muito gostoso. Se vocês estão vendo aqui, eu... eu tem que conseguir 40 tribos, mano. Não tem 40 tribos. Vou entrar aqui na fase nova, essa fase aqui eu já completei, essa que tá aqui. Eu vou mostrar depois o... A barraquinha. não, não vou pegar agora não, Ah, já completei essa fase. Hey, Marca da céu, depois eu queria me convencer que o tudo tudo não é o auge da eficiência. Yeah. Ok, tem uma... uma moedinha escondida. Então tem algumas coisas aqui que eu preciso pegar em todas as fases. E assim o jogo é muito legal o jogo é muito divertido o jogo é muito realmente muito bom eu realmente recomendo ele para geralzão eu só acho ele meio caro ele realmente vale a pena se você tiver um Xbox Game Pass ou se você como eu falei né você está recomendando para alguém que nunca jogou antes mas se você não nunca jogou um videogame antes você está recomendando recomendo o New e não esse que é o Super esse é só o Super que tem o Super Lux Tale. e tem o New Super Lux Tale. Né, que são diferentes Inclusive, tem um que veio antes dele, que é só Luck's Só que Luck's é pra VR. Esse jogo, sim, é super inovador, porque ele é um jogo de plataforma pra Vamos. realidade virtual. Vamos! Vamos! Vamos lá, inimigos! Vou matar todos vocês! Vamos! Eu simplesmente posso dar porrada no rato. Vamos! Moedas aqui embaixo, quero... Não, eu já tava falando Eu vi que ali vai ter história, peraí Olá, de... essa é a testa Essa é a testa Olá de novo, guardião miniatura. Você é o primeiro testemunho da glória da minha máquina Cogobelística Fato, essa maravilha da agricultura aumenta a eletricidade Comentários em 500% Esses minhocos inúteis Disseram que era impossível tolos eu só estou começando. Tem o um grande ah. ponto, só no mercado de caixotes para é mim também. Ela veio para trabalhar a vida dos minhocão. Opa, tem um usão. Opa, onde é que tá o L? Eu tenho que, eu tenho que coletar as letras... que aparecem as coisas em ordem. Cadê o L? Tá bom. Mas tudo bem. Cara, New Luck's é um... É um jogo excelente, como eu tava falando, pra novatos. E esse aqui é bom pra... Pra quem já joga videogame mesmo. Os jogos são bem diferentes, mas... É perceptível, sim, que o New Lux é o remake desse aqui Só que assim... É, apesar de tudo, é extremamente diferente jogar Jogar esse jogo pra jogar o New Lux Tale é... experiência experiências completamente diferentes essa, essa parte aqui não existe no New Lux por exemplo Ele não é um, um remake literal, vamos dizer assim Então... Sinceramente, eu gosto Eu tô, eu tô esperando cada o L, velho. É possível Ah Opa Mano, eu quero o um L, velho. Eu já achei o Faz o menor sentido, velho. Mano, não faz o menor sentido, tá? Mas tudo bem. Mano, é assim. Cara, ambos os jogos são excelentes. Uh... E mesmo que você já tenha grandes experiências, assim, com jogos... Ah, o L tá ali. Peguei, Peguei o colhação. um colhação fofo. Pronto. Xbox, depois eu pego os pontos, mano. Estou no meio dos vídeos, meu. Pronto. Peguei o Ellie. Perfeito! Agora sim! Agora estamos agora avançando no Juju! Não, sei se não dá para eu avançar mais a câmera, no Neolux Tail dá, mas beleza! Opa! Foi 3/3! /3. Tá aí agora! Beleza! Liberou o caminho ali! Los não deixa eu irritado São os vilões né aqui do Muito bom E esse jogo aqui é assim ó, Vocês estão vendo tem um mundo assim pra explorar eu Vou salvar alguma coisa Irmão, você deve ser do sindicato Trabalhador da vazeira Vegetal Você daria mão e desligaria as máquinas para voltar ao trabalho? Eu cuidaria dele? meu eu não posso arriscar Tenho minhocas para não alimentar Ah que fofo Pera aí... Ok... Então... então tá bom, bora lá. Vou te contar, não sei eu, se vieram. Vou acabar com o meu jardim. Caramba... Não tem Cara, essas partes aqui não existem no New Luxe Tale, tá? Simplesmente... Eu não lembro dessa fase inteira no New Luxe Tale, apesar de ser um remake. Mas beleza. É, aqui é insano onde é mais difícil, aqui tem inimigo, olha, já tem, já tem beira vermelha aqui. Uma galinha, olha, conseguiu o K. Oxi! a melhor eu já consegui o U, né? Pô, oh, onde é que tá o C? O oh, tia, cadê o C? O oh, tia, cadê o C? Obrigada, meu... é, docinho. Assim, de nada, eu quero o um C. Peraí, peraí, peraí. peraí. Uh -huh. Achei Achei um o C. Achei o um C. Achei o um C. Achei um C. Legal Tá, ok Então eu tenho que descer Beleza Faz ah, o menor sentido vai perdi vida Cai na água Acontece Esse jogo é um pouco mais, mais Menos instável, na verdade Do que o Lux Tail. Não é que eu tô rodando no Ultra, tá? Ele mantém Aê Mais um, foi destruído Caraca, já? Ok. Ah! Entendido. Ok. Legal, legal, legal, legal. eu tava me perguntando como é que eu ia passar. Não, beleza. Mas tá vendo? Não. O design aqui é maravilhoso. Já aprendi como funciona aqui as coisas. Vocês estão vendo que eu não... Apesar ele ser um pouco mais complicado que o New, porque ele não é tão intuitivo. Opa, fase bônus. É... Ele é muito bom. E assim, ele começou como um jogo VR, né? O Lux é um jogo de realidade virtual. Eu joguei já, jogando uma BGS. E cara, o... Lux Tale de VR é muito bom também. Pra quem for jogar aí, quem tiver VR, também recomendo. Talvez eu até recomende mais o Luxeiro de VR. Eita, pô. essa porrada de moeda já acabou. Desafio ou não? Desafio... Desafio easy, tá? Perdi uma vida ali de trouxa, mas... Desafio easy esse aí, tá? Gosto. Ah, esse aqui provavelmente é misterioso, é. Vocês estão vendo ali que tem o de letra, tem o de 300 moedas, que eu é o 260, eu vou chegar logo. E tem o de pegar todas as letras. Eu vou tentar pegar o de todas as letras agora. E o último, né, que é o de completar a fase. Eu acho que eu vou completar 100% aqui, chat. Pinguinos engravatados. Mais uma vez, quem puder deixar o like aí. Bem, agora eu tinha que falar coisas com vocês que não tem a ver tanto com o Lextail, né? Agora eu já, já tô apresentando bem, mais ou menos aqui como é a situation. Então vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou no quarto dos meus irmãos, eu estou passando pro quarto novo, ele está em processo de transição. É, provavelmente a qualquer momento eu posso começar live, é, porque eu, eu não vou começar pronto 100%, eu vou começar... Vou acessar aquele C Não Onde que tá aquele C? Aquele C tava ali embaixo Ah, tá aqui, ó tá mais tranquilo Tá, falta o Y Não, O Y deve estar tá lá na frente Beleza Vamos lá mas é, tô, eu tô passando pelo processo de migração nesse momento Por isso que as lives ainda não voltaram e o vídeo tá em processo ainda Porque eu acho que é o vídeo mais demorado que eu acho que eu já fiz em toda a vida Porque ele é o mais elaborado Olha lá Cadê o L? Cadê o Y na verdade né? O L já foi Peguei de 300 moedas Ah, cadê? Caraca, tava aqui mesmo, né, maluco? Aí, olha lá Pronto, completada a fase 100% Só chegar no final agora GG Vamos lá Mas, mano ah, eu estou passando por esse processo de transição. O vídeo está enorme. O Diário Criativo ele está sendo feito. E uma baita de uma pesquisa. GG, chat. 100%, tá? 100% brasileiro. Vamos lá. <risos> vamos lá. No caso do não que é, não é brasileiro, mas tudo bem. É, mas eu estou passando pelo processo de transição. Então eu peço paciência de vocês. Enquanto isso, vamos conhecer alguns jogos. Eu quero trazer ainda um vídeo aqui de. Vamos! Vamos! Vamos lá, o que, é que eu liberei de novo? Aqui é a fase. Trilhas. Trilhas gentes, Tá bom. A fase que eu liberei. Tá bom. Não recebi nada de. De moeda novo. Tá bom. Tá bom. Eu acho que eu já. Daqui a pouco eu vou ter moeda suficiente, hein? É... Eu vou fazer umas coisas aqui Eu Quero mostrar essa fase bônus ainda pra vocês É... Eu vou passar por esse processo de transição, Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência Mas logo logo a gente... Vai estar tá aí com a, a nossa série Uh, eu quero trazer aí da Tartarugas Ninja Eu ainda vou trazer E também jogos da parceria nossa eu Não sei se vocês aqui do YouTube estão sabendo A uh, GeoRound né? GeoRound que é uma plataforma de teste de jogos tá? Então se você quiser, você ajuda o canal PM10 É só acessar o link na descrição Se inscrever aí com a sua conta Se é... inscreve a sua conta e quando você deixar uma review lá em qualquer jogo da G-Round, eu ganho uma comissãozinha, tá? Você precisa pagar alguma coisa? Não, não precisa pagar nada, tá, gente? É de graça. Então, acesse aí, que é sucesso, tá? Que você me ajuda, você vai ter jogo de graça, mano. Pô, jogo de graça, sem jogos de graça, mano. Pô, é? dá, dá aquela judinha, dá uma ajudinha pros desenvolvedores, dá uma, uma review da hora, uma review top. Você ajuda aqui. O canal P10 e ainda tem jogo de graça. Então vamos pegar aqui essas fases bônus, porque essas fases elas são diferentonas. Eu não sei se essas fases aqui vão ser de puzzle ou se elas vão ser da bola. Vamos! É da bola de gelatória. Bora. Eu sei por causa do Nil. Não usaria o Nil, não? Bem-vindo ao laboratório, Luck. Fato, você veio bem até para o meu próximo experimento. Agora você foi bem atualizado. Será que junto... é sem perceber? Bora! Bora test! Me teste. Essas fases são diferentonas. As fases que ficam lá. Elas dão um trevo só. É. Elas são fases que geralmente são um pouquinho complicadas, que você tem que usar um pouco mais do cérebro. Essa aqui nem tanto, porque é a primeira fase do, das bolitas. Então é, é, é, é deve ser bem mais tranquilo. E eu é que parece. Ser. Então tem que pegar todas as moedas sem morir. Não tem L. Tá? Ah, essas são as fases que deixam o jogo um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim. É bem legal, bem legal. É isso, gente. Acesse a GeoRounds aí na descrição do vídeo. E obrigado, G Round pela parceria top. Nossa, faltou uma moeda, sacanagem Tá bom, cadê? Nossa, eu tô, tô vendo aqui que eu perdi umas moedas, hein? Vamos, vai. Esse aqui eu tô controlando com o analógico. Dá pra jogar no mouse teclado também, tá? Pra vocês saberem, mas eu tô jogando no controle que eu prefiro jogar no controle. Né? O maior... jogo de plataforma eu prefiro jogar no... No, no controle. Não tem como não. Então é ó. Fascinante. Você conseguiu sobreviver o resultado inesperado. Aí é, ó o espaço ali. Vou precisar de mais tempo para coletar os dados. Vou entrar em contato de novo. Você é pronto para o próximo teste. Tchauzinho. <risos> Olha que legal Então pronto Conseguimos mais um trevo aqui É trevo de quatro folhas É Não vou cantar o resto da música né? sabem. Quem tá passando é o Lucky Opa, então, O jogo da bolinha de Good Ganhou essa conquista Tem muita conquista tá? Então, é, mais uma fase de foi liberada mas eu não vou entrar agora não, tá bom? Mas é isso gente, esse aqui é New Tale. joguinho brabo, só pra gente iniciar o nosso ano muito bem. Feliz ano novo aí, mais uma vez, um pouco atrasado, porque enfim, vocês estão vendo que aqui eu ainda tô no processo de transição, que vocês estão vendo. Eu quero agradecer a vocês aí por terem assistido esse vídeo enquanto eu pego aqui o as moedas. Só quero ver se eu completo aqui 500 moedinhas Será é, que eu completo? Eu não sei Eu quero comprar uma roupinha Vamos ver se dá pra comprar uma roupa Se não der... Dá é isso Vamos lá Eu recomendo pra caramba que vocês joguem As gameplays agora vão a partir de agora Vão ser assim, tá? Não vai ser mais em série Então vocês vão conhecer um pouco do jogo é, a não ser na Twitch, na Twitch eu posso ainda fazer série de, de jogos, né? Isso ainda vai acontecer, mas. Mas não no YouTube, tá? Inclusive, eu tinha esquecido de falar isso. Então, acho que não vai ter 500, mas. Beleza, vamos ver aqui se, se dá pra comprar alguma roupinha. Senão eu vou só mostrar pra vocês aqui como é. As roupinhas, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma. Comprar. Ó. Nossa, eu gostei aí ó. Aí aqui eu chego, eu posso trocar as roupitas. Beleza? Então esse aqui foi super Luxtail, cara. Mais uma vez, jogo que eu recomendo demais. Vocês conhecerem. E logo, logo vem uma review completaça aí pra vocês, tá? E é um jogo que eu realmente. Eu amo demais, eu amo jogo de plataforma. E Luxtail é... é muito. muito... É um jogo muito bem feito, né, mano? Então, assim, não tem jeito. Tá, mais um jogo indie aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ser feliz sempre. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Sobre, eu não sei, talvez o Diário Criativo ou talvez vai ser o da Tartarugas Ninja. Não sei. Mas, fique aí com o Lux Tail. Beleza? Super Lux Tale, eu ver. Já... Xbox em péssimo. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de ser feliz sempre. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso. Não se esqueça de ser feliz se sempre. Mesmo que você seja uma raposa e tenha que desafiar um mundo de aventuras. É isso. Não se esqueça de ser feliz sempre. Tchau, tchau!